As três vitaminas que mais caem no Enem. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então, deixa que o tio QQ te explica. Gente, tudo bem com vocês? galera? Antes de começar a nossa aula, já queria convidar vocês a participar do nosso grupo do Telegram, que eu vou deixar aqui embaixo. É muito importante, porque muitas vezes as redes sociais elas não avisam vocês quando eu posto um vídeo lá no Instagram, quando eu posto um vídeo aqui no YouTube. Então a gente vai ter uma semana que vai preparar vocês para o Enem, vídeos de curiosidade, a gente vai liberar material, então vai ter muita coisa que... Nesse grupo, eu posto lá, e o cara ele fica sabendo antes para clicar e não perder nenhum vídeo, tá? Então participa desse grupo. Bora começar a falar das três vitaminas que são importantes pro Enem. Quando a gente fala de vestibulares em gerais, a vitamina D é uma vitamina que aparece muito, mas quando a gente fala de Enem, tem que ficar de olho na vitamina A, que você vai lembrar de cegueira noturna, cegueira... o que tem a ver cegueira noturna, eu fico cego no escuro? Por quê? Galera, não sei se vocês sabem, mas você tem Cones e bastonetes. Isso já até caiu no Enem. Cones está relacionado lá na tua retina à visão colorida. Então, serve muito para de manhã, você tem a visão colorida. E os bastonetes, visão preto e branco. tá? A visão preto e branco é muito interessante à noite, porque a gente tem que conseguir diferenciar coisas quando está um pouco escuro. Tá? E a vitamina A ela ajuda a formar os bastonetes, porque ela ajuda a integrar uma proteína chamada de rodopicina. Então, de novo, vitamina A ajuda a formar os bastonetes. Carência dela não forma bastonete, tem dificuldade de enxergar à noite cegueira, noturna. Também a vitamina A ela é muito importante para os olhos, é muito importante para a sua pele. tá? Não é à toa que ela é chamada... A carência dela pode deixar a pele seca, pode deixar os olhos secos. Não é à toa que ela é chamada de acherofitol. Acherofitol. Que é o que quer dizer isso? Bora traduzir? A na biologia quer dizer sim. Cheiro na biologia quer dizer o que? Seco. A, ah, sem cheiro seco. E oftal quer dizer olho. Olho. oftalmologista, sem cheiro no olho, Kennedy, Não, calma. É sem seco, é secura nos olhos. Por quê? A carência dessa vitamina pode provocar secura nos olhos. Os olhos, eles podem ficar seco a vitamina não vai deixar os olhos ficar seco. Olha que legal. Outra vitamina importante, com certeza, é a vitamina D, que você tem que estar de olho de sol, sol, sol, sol. Pense em sol, vitamina do sol. Quer dizer que no sol tem a vitamina? Não, galera. Lembra que na tua pele você tem o um colesterol, que em contato com o sol, você pode transformar esse colesterol em vitamina D. Tá? Em vitamina D. Não esquece. 7D hidrocolesterol, tem... Já caiu uma vez em uma prova de uma forma mais específica. A vitamina D ela é muito importante na absorção de cálcio e fósforo, por isso que a carência dela pode provo provocar, na, na infância, o que a gente chama de raquitismo pode provocar osteoporose, osteomalácia, isso que pode cair em prova, tá? Outra vitamina que eu considero também muito importante, terceira e última, é a vitamina C. A vitamina C, você tem que lembrar do ácido ascórbico, ácido ascórbico. Ela não é uma vitamina que é armazenada no nosso corpo. Só lembra pra mim: a gente tem uma aula, vou deixar aqui embaixo, uma aula completa de vitaminas aqui no YouTube. Tá? Isso aqui é um, uma revisão rápida. Quais são as vitaminas que são armazenadas no nosso corpo? São as lipossolúveis, são armazenadas com gordura. Você vai lembrar de queda. K-E-D-A. Queda, queda. Kennedy dá? Não, nada a ver. Queda queda, queda, queda, queda, queda, queda. Quais são as vitaminas que não são armazenadas no nosso corpo? C e complexo B. C e complexo B, são as hidrossolúveis, você perde com a água. A vitamina C você não armazena, precisa todo dia da vitamina C. Ela é muito importante para a integridade dos teus vasos sanguíneos, é por isso que a carência dela pode provocar um sangramento de gengiva, perda de dentes, que há muito tempo em grandes navegações, quando as pessoas ficavam sem essa vitamina C, ocasionava o que a gente chama de escorbuto, que é o escorbuto, que é sangramento na gengiva, gengiva sangrando é o escorbuto. A vitamina C também ajuda a absorção de ferro e ajuda a tua imunidade. Não esquece, essas são as três vitaminas que você tem que ficar de olho no Enem. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, seguir o canal e já olhar o próximo vídeo. Beijão para vocês.